Antes de tudo, já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Um homem despertou muito irritado com o barulho dos cães do vizinho que não paravam de latir em plena madrugada. Ele já havia entrado na justiça contra o seu vizinho, por isso ele desceu para tirar satisfação filmando tudo. Mas quando ele chegou na beira da piscina, repentinamente os cães pararam de latir como nunca havia ocorrido antes. Foi quando ele teve uma visão que nunca mais irá esquecer. Agora ele entendeu o motivo pelo qual os cães não paravam de latir. Mas agora eles pararam de vez, pois no dia seguinte os três cães do vizinho foram enterrados. Seria algum demônio? Seria um chupacabra ou quem sabe um extraterrestre? Fique atento sempre que seu cão não parar de latir. Ele certamente está vendo alguma coisa andando pelo seu quintal. É uma lenda ou uma invenção? Verdadeiro ou falso? Muitos dizem que é. Mãe do Ouro é um mito que conta que supostamente existe uma bola de fogo que com sua presença mostra a localização de jazidas de ouro. Existe uma variação do mito que diz que esta bola se transforma numa bela mulher, loira, que reflete a luz do sol e tem um vestido de seda branco que voa pelos ares. Nesta feita, o grupo Caçadores das Sombras foram em busca de ouro na floresta onde ocorrem dezenas de relatos da aparição da Mãe do Ouro. Vai, vai, vai. É ela, mano. Ela tá aqui já. É o espírito, mano. Caramba, mas já, velho. Vai, vai, vai. Mano, se perceberam que o na mata. A voz de mulher, né? De mulher. E lá foram eles pela mata em busca da lenda. É ela, é ela. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Parece que um foco foi identificado. Certamente, ela passou por ali. Tá vindo chão, mano. Não tem o que pra pegar fogo aqui, velho. Tá vindo chão. Parece que ela está por perto. Mãe tá aqui? Não deu sinal? Quem fez isso? É você, Mãe Mãe do ouro, for você mesmo. Nos mostra a localização das jazidas de ouro. E aí, Cardoso? Tem nada aqui não, tá tranquilo. Oferecido é mãe do ouro em troca da localização das jazidas. O que? tem, mãe do ouro, você tá aqui? Nossa, fleu muito, fleu muito. Vocês estão sentindo também, velho? Ai, não tá ligando. O que isso? que isso? que é isso? Mano? Que isso? Ela tá falando alguma coisa, velho. Ela tá falando alguma coisa, velho. Sai daí, velho. Sai daí, mano. Sai. Porra, o que é isso, velho? Lá está ela, mas parece que não cumprirá a sua parte no acordo. Era para ser só mais uma exploração em uma igreja abandonada, mas foi a experiência mais tenebrosa que alguém poderia ter. Um homem foi até uma antiga igreja abandonada no Reino Unido com seu melhor amigo. O local encontra-se completamente destruído, sujo e prestes a desabar a qualquer momento. This is an old abandoned church guys o que eles encontraram no recinto é algo simplesmente aterrorizante love Na entrada de um banheiro havia uma mulher vestida de noiva. O que uma noiva estaria fazendo escondida ali? Ah, não, não, não. Pare que sua pele está muito pálida, é como se nem viva ela estivesse, uma coisa é certa, toda noiva precisa de um noivo, portanto os rapazes fizeram certo em terem deixado o local, pois com certeza ela iria pegar um deles para ser seu noivo. Uma jovem estava sozinha em casa quando decidiu chamar as amigas para uma resenha. Papo vai, papo vem, até que uma delas decidiu ir ao banheiro e chamou as amigas para ir junto com elas, mas na porta do banheiro algo indesejável aconteceu. Sim, ela foi puxada por alguém para dentro do banheiro, mas para onde ela foi? Quem ligou a descarga? Impressão minha ou ela foi de rala abaixo? Uma história bizarra tem deixado muita gente assustada no Japão. Uma menina que tem por nome Ayumi era muito apegada ao pai e ao seu cão Antaro. Depois que eles deixaram a cidade e foram morar na floresta, passaram a ir uma vez por semana acampar para um piquenique. Em uma certa ocasião, enquanto acampavam, eles foram atacados por um urso de 3 metros. Seu pai tentou defender a família, mas teve suas entranhas rasgadas e não resistiu. O cão também lutou contra a fé mas não resistiu aos ferimentos. Logo em seguida, o urso sumiu na floresta. Na manhã seguinte, o pai e o cão foram enterrados juntos na mesma cova e ele mesmo, a mãe e a filha fizeram um ritual aos deuses da floresta para que eles pudessem cuidar do corpo dos dois. Depois disso, sempre que ia dormir, a filha dizia que via seu cão Antaro entrando pela janela. A mãe achava que era apenas saudades que a filha tinha, mas a situação começou a ficar estranha, pois a filha dizia, mamãe, Antaro veio no meu quarto, ele está. Muito estranho. Eu estou com medo dele. Semanas mais tarde, eles foram acampar em um local seguro na floresta. A mãe deixou a filha sozinha e foi em busca de lenha para acender a fogueira. Quando ela voltou, a filha disse Mamãe, Antaru passou aqui e disse que me amava, mas logo foi embora. A mãe ficou irritada. Já iria bater na filha, mas na hora ela disse Olha aqui mamãe, eu tirei a foto dele, tá aqui no meu celular. Sim, o ritual. Os deuses da floresta. Eles não deveriam ter sido enterrados juntos.